Bolinha azul, girando pelo céu Mas posso acreditar, mano, no Papai Noel Bolinha azul, girando pelo céu Mas posso acreditar, mano, no Papai Noel Eu quero dizer que eu sou maluco, burro, pujo da escola É, porque não acredito que a terra é uma Bolinha azul, girando pelo Acreditar, é bom, meu, meu, papai, meu. Quer dizer que eu sou maluco, burro, fuja da escola, só porque eu não acredito que a terra é uma a assim, pelo céu, mas fácil acreditar no é papai meu. Na escola não te ensinam a pensar com a razão, nem a raciocina recebe doutrinação Por exemplo, eles ensina que a sua avó foi um macaco Diz que não na prova que tu vai ser reprovado Que tudo que existe veio de uma explosão Darwinismo, Big Bang, teoria da evolução Que o sol é gigantesco, todo mundo acredita Filmar o pouso na lua, mas apagar a fita Como é possível? Era prova irrefutável de um fato tão incrível Enquanto isso já tem sonda, fotografando Marte Só não tem foto da terra, aquilo é tudo montagem se acha inteligente porque fala em ano-luz E diz que eu sou burro porque creio em Jesus Falar em ano-luz, que lance absurdo Na relatividade dizem que o espaço é curvo Enquanto isso a gravidade, mano, explica tudo T Acredita nessa posta, depois eu que sou burro T Acredita nessa posta, depois eu que sou burro T Acredita nessa posta, depois eu que sou burro Quer dizer que eu sou maluco, burro, Fuja da escola Só porque não acredito que até é uma...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 Tirando pelo céu, céu mas faço acreditar, mano. Papai Noel. Tudo rubro é o meu ovo, aquilo é tudo CGI. Satélites, SS, fundo verde, chroma key. A Tornal, SpaceX, NASA, Disney, Hollywood. Pode enganar vocês, porque a mim não ilude. Conheci a verdade, ela já me libertou. Você disse que eu tô sonhando, mas pra você que não acordou, tudo é questão de fé, você diz que é teu. Mas pra acreditar na NASA tem mais fé do que eu. Não importa a altitude, o Horizonte é sempre plano, água não gruda em bola, ainda mais bola girando Água se mantém no nível, não existe curvatura Navios não somem, é só ponto de fuga Não existe gravidade, e sim densidade Eletromagnetismo em grande quantidade Você diz não entender Porque da NASA eu duvido Vou te dar a explicação, abra bem os ouvidos A cada dólar investido em agências espaciais Voltará multiplicado em PIB, dez vezes mais essa grande farsa é muito lucrativa, sem falar que a tal da Nasa foi fundada por nazistas. Quer dizer que eu sou maluco, burro, fujo da escola, é? Porque não acredito que a Terra é uma bolinha, bolinha sim, girando, girando pelo, pelo céu, céu mas fácil acreditar no papai Noel. Quer dizer que eu sou maluco, burro, fujo da escola, é? Só porque eu não acredito que a Terra é uma bolinha, bolinha sim, girando, girando pelo, pelo céu, céu mais fácil no papai nome. Eu poderia até que dar mil exemplos pra você Só não ia adiantar porque você não quer entender A ciência é moderna e o seu professor Só tem um objetivo de afastar do criador Eu sei que o número da besta é 666 Ande logo, anda da tempo, acorde logo da matriz O é do é o meu ovo, aquilo é tudo CGI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 this is the star